Aqui embaixo existem gases do pano Sabe lá Existem gases do pano aqui embaixo aí a pessoa pode acontecer que a pessoa pode ficar e ah, to... <risos> Meu Deus! Aqui tem um gás que é poderoso que as pessoas podem... É O um OSCAR! Ah! Oscar não! Não! Não! O Oscar calma, não! Calma, Umi, não. calma, calma ah, ah, ah, ah, ah. NÃO! NÃO! NÃO! não! Deixa a porta de um voltou. <risos> Calma, homem. Toma essa xícara para relaxar. Ah. Vamos negociar. Pera aí, vamos negociar. Pera aí. Ó, toma aqui, ó. Vamos ler um jornal. Larga essa arma, ó. Vamos ler o um jornal. jornal de ó. Hoje. ó, eu vou tirar, eu vou tirar. Tire a faca, ó. Vamos, vamos. Deixa eu sentar. Relaxar. Deixa eu sentar na cadeira. Vamos, vamos ali fora tomar um bronze aqui fora. Ó. Vem cá. Dança da cadeira. Essa é a dança da cadeira. Olha <interpretarla> a linda, olha a linda, na canora. Tava com a música parada. Olá, olá, olá, filha. Ah! <risos> não, não, não. não. <risos> Como assim? A então dança na cadeia. Vou sentar aqui, beber o meu o meu precioso café da manhã e ler um garotinho. <pi> Magnífico. Deixa, deixa eu salvar ele, eu quero salvar ele! Filho da puta! Fenômenos paranormais acontecem nessa casa, todo mundo! Caraca! Seus olhos são tão baixos! Que é alguém quer um refri pra relaxar? Caralho! Como assim? Como assim? Gente, quando alguém oferece um refri porque ele é um assassino! Eu gostaria, de, ah. eu gostaria de, de citar que a casa matou metade da população que estava resi residindo nela Eu, eu fui vítima de, desse fenômeno paranormal de, de quinto grau Inclusive é uma coisa que... Springles, você pode contar mais pra gente sobre esse fenômeno aqui na sala? Eu estou indo, inclusive ele é um, morto Caralho, é um já Caralho, o quadro caiu sozinho! É um fenômeno paranormal! É um Springles, fenômeno. explica pra gente como funciona esse fenômeno Quem que, que é o Springles? Ele ataca o cinema nervoso e a pessoa... esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo aí embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e comentar qualquer coisa que você acha importante comentar. Eu tô me esforçando bastante pra tentar trazer esses vídeos editados todo dia, então se você estiver gostando, por favor, não esqueça de apoiar e mande para um amigo se você acha que ele vai gostar desse tipo de vídeo. Muito obrigado mesmo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.